Olá! Hoje eu vou ensinar a colocar legenda em figuras, tabelas ou quadros. Bom, primeiramente você deve escolher a figura, quadro ou tabela. Feito isso, você clica em Referências. Agora, clique em Inserir Legenda. Escolha o nome da legenda, o rótulo e a posição da legenda. Caso não existir o rótulo desejado, você pode criar um novo rótulo. Clique em OK. Pronto! Bom, é isso e obrigado!